E aí, gente profunda, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa fitoenergética. E hoje você vai descobrir como tratar o seu espírito com a energia das plantas. Então fica comigo que você já vai descobrir. Solta a vinheta, pessoal! Tem muitas pessoas que chegam até nós aqui na Luz da Serra com muitos problemas, mas sem um exame clínico que comprove esses problemas. Então é muito comum as pessoas sentirem dores, angústias, tristezas, problemas, dores musculares, né, dores pelo corpo e não ter nenhum exame clínico que consiga encontrar alguma doença para justificar aquele problema que a pessoa tem. Por quê? Porque a visão, né, que a gente tem a visão oficial, a visão tradicional, ela é muito conectada com o corpo físico, e isso é muito importante. Esses estudos, pesquisas são muito importantes. Mas a gente precisa entender que tem coisas que são das emoções, tem coisas que são dos pensamentos, tem doenças ligadas ao nosso campo de energia, ao nosso campo espiritual, e aí não costuma aparecer num exame clínico, num exame físico, né? esse tipo de manifestação que ocorre no nosso corpo. E para isso, a gente precisa procurar elementos que combinem com esse tipo de desafio que a gente esteja enfrentando no momento que a gente esteja passando por isso. E a fitoenergética, ela estudou, ela catalogou na natureza 118 plantas e muitas delas têm alcance para tratar nosso campo de energia. Porque a doença não nasce no físico, ela não nasce no nosso corpo físico, ela sempre nasce num emocional conturbado, num mental conturbado ou num espiritual que está passando por problemas, por desafios. E isso, né, essa visão vem do que a gente chama de paradigma holístico, que é olhar para o todo, é olhar a pessoa como um todo. E não apenas, ah, a pessoa está com problema de fígado, então vou tratar esse fígado. A pessoa está com problema de estômago, então vou tratar esse estômago. A pessoa né, quebrou a perna, eu vou tratar apenas aquele problema ali de forma pontual. Não, a gente precisa analisar tudo o que está acontecendo na vida daquela pessoa, inclusive o ambiente que ela vive, os grupos onde ela está inserida, as pessoas com quem ela se relaciona, como ela lida com os desafios da vida, como ela encara as situações diariamente. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente olha para uma doença. E não apenas a manifestação ou o sintoma que aquela doença traz para o corpo. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, porque hoje os índices de consumo de antidepressivos, ansiolíticos, psicotrópicos, eles são alarmantes, eles crescem a cada ano e cada vez mais as pessoas estão consumindo medicamentos, consumindo remédio, consumindo medicação de uma forma desenfreada, sendo que poderia resolver essas questões e tratar muitas delas né, de uma forma mais uh, natural. Como a fitoenergética propõe, como a fitoenergética sugere. Então, tem sim formas naturais de tratar doenças, principalmente as doenças da alma, porque fica difícil a gente chegar no médico e dizer, doutor, eu tô com dor de amor. Ou então, eu, ah, eu tô com dor de decepção. Eu tô com dor de traição. Eu tô com dor porque alguém me passou para trás, né? Então, esse tipo de dor. As medicações químicas, né, alopáticas, elas até podem ser paliativas, elas até podem dar uma disfarçada, elas até podem tapar o sol com a peneira. Mas um tempo depois, a, a realidade ela começa a se apresentar. Né? E aí a, os remédios químicos eles já não vão mais fazer efeito e de qualquer forma a gente vai precisar entender o que está acontecendo. A gente vai precisar procurar ajuda um terapeuta ou uma ajuda natural para entender o que está que acontecendo com a gente e resolver aquele problema. Então, a energia das plantas, ela costuma ser muito eficaz porque ela vem da mesma natureza que nós. vem no mesmo habitat que nós. Então, ela costuma ter um alcance muito maior que vai profundamente na alma, na mente, nas emoções para resolver essas disfunções que as emoções mal resolvidas causam. Porque muitas pessoas perguntam também, puxa, e como que eu vou resolver uh, um problema emocional, uma dor, um medo, uma tristeza? Então, as plantas têm esse entendimento de que a dor a tristeza, a mágoa e a raiva, elas são incompatíveis com o nosso campo de energia. E elas trabalham uma questão chamada alinhamento por compatibilidade. Então, a energia da planta correta, colocada no lugar correto, ela tem condições de corrigir essas falhas e entender que essas emoções negativas, pensamentos, sentimentos negativos, são falhas no nosso campo de energia e que elas podem ser corrigidas né, com a purificação que a energia das plantas traz para o nosso corpo. É como se a energia das plantas colocasse o nosso corpo na condição original dele, que é luz, amor, consciência, harmonia, alegria. Então a energia das plantas tem condições de corrigir essas falhas e recolocar nosso corpo na rota certa, certo? Eu vou ver se tem mais alguma coisa que eu precise falar. Mas enquanto isso, você pode deixar seu like, você pode se inscrever no canal e curtir muito, porque a fitoenergética ela precisa ser divulgada. A fitoenergética é uma ciência natural, ela é um sistema de cura natural que precisa ser levado para as pessoas. Né? A gente encontrou o caminho da farmácia e esqueceu o caminho da floresta. E os dois caminhos precisam andar juntos. Tem vezes que a gente vai precisar de um remédio que vem da farmácia, um remédio alopático, mas muitas vezes a gente pode se tratar de forma natural. Então, que tal você voltar para o caminho da floresta, como faziam nossos antepassados? Né? Que tal você voltar para esse caminho mais natural, mais compatível com você, sem contraindicações, sem efeitos colaterais e conhecer uma nova forma de se curar? Essa é a fita energética, então continua aqui no canal com a gente, e envie esse vídeo para amigos, para parentes, para pessoas que você ama, porque quanto mais gente tendo consciência dessa cura natural, melhor para a nossa humanidade, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.